Acho é que tu não sabes que eu tive Covid. Porque não fui para o Twitter queixar-me. Eu gostava que houvesse um inibidor de paladar para nós somarmos -se e fazermos o teste. Sim, eu não estou a dizer que é uma coisa má. Será uma coisa horrível? Não, estás, sempre, estás sempre a relativizar o mal que se passa na vida dos outros. Eu estou, eu estou, eu estou. Eu isso eu é, é. é muito discriminatório pois da tua é, parte, eu João sou, Paulo. Eu sou assim. Será que violência gera sempre violência? Pode não haver uma oportunidade da violência se concretizar. Por exemplo, um genocídio bem-sucedido. Claro que eu não podia ser polícia, eu não podia ser astronauta, eu não podia ser piloto de Fórmula 1, estás a ver? Por isso eu acho que a polícia tem que ser olhada cada vez mais, na minha ótica, para uma profissão de elite, quase, que não é qualquer nave e nave que vai para lá. Tens medo dos chineses? Eu não tenho medo dos chineses. A questão é essa, depois tu tens esta. Nós temos isto muito impregnado. Por vários motivos e muitos deles são válidos. Quer, quer, quer ver os Estados Unidos com bons, os chineses como maus? Não, não, não não vejo nada os Estados com bons. Compreendes a língua, tu vês os filmes, entende? Tu identificas-te mais com o mal de vida porque estás mais familiarizado com ele. Por outro lado, é uma democracia e o outro não é. E tu valorizas a ideia da democracia. Não e... é, teoricamente é. Não é. Houve um esforço dos governos americanos para estabelecer essa influência cultural nomeadamente no contexto da Guerra Fria, foram, uh, não sei, falta uma expressão em português, de classified, foram revelados documentos internos da, das agências a, a, americanas, inclusive da, da CIA, sobre propaganda nos filmes e como era importante que os filmes chegassem a toda a gente, para toda a gente acreditar nos valores, ou seja, se aparecer na tua loja um, um representante do governo chinês, vai dizer, o suiguro, esses gays vão morrer todos. Eu já faço isso. Não me viste ao vivo a fazer isso! Eu, eu faço creio. isso, mano! Eu estou-me a cagar, eu quero é vender coisas. Vamos lá ver uma coisa. <risos> e tu achas que a sociedade toda se devia reger assim agora saindo da tua, Não acho, mas da, eu não sei. Da tua perspectiva, tu achas ah, que não, a sociedade tô, tô devia fazer nisto. isso? Eu estou errado, mano. É, é, é, é um traço tô... de merda, é. É, é. é eu sei o que é. Pá, mas é dinheiro, mano. E o dinheiro mais o dinheiro muda as pessoas. Estamos a viver tempos de paz. Não deixa de ser um. Para nós. <risos> Sim. A... Se tivesses que fazer uma estimativa. Quantos anos é que, achas que isto dura, assim, de paz? Enquanto isto nos escala, Porque todos os anos há quase uma terceira guerra mundial. Alguém vai ceder, bro. É assim, eu tinha, eu tinha bastante receio com o Trump. Porque em termos é diplomáticos, assim, é? na minha ótica, isto até é discutível. Porque aquela atitude de brass, aquela atitude que eu considero irresponsável do Trump, também é, ao mesmo tempo, um, um fator de bloqueio, de, de, de um calar de tensão. Não é uma parte de ti que está aqui Que quer ver isso a que acontecer, tipo, estava tipo, olha... E se... Não, meu... Eu não se nada, nada acontece... com aquilo? também tu foste comigo à casa da Ano Frank. Pois foi. Eu curti muita experiência. E se não fosse a segunda Guerra Mundial, não tinha devido a experiência contigo. <risos> Só quero dar essa oportunidade aos meus filhos. Estamos animados com o final de 2021? Uh, tá sem, -se mano. Último episódio. Quer dizer que, que estes dois anos pareceram um. Não foi o Bessa? Disse um, o grande profeta Leão Duval e o Essa concorda. Não, para mim foram. Explica o porquê. Então, nós temos meio que um plano para este episódio. E ao tentar seguir esse plano, dei para mim a deparar-me que tudo que me veio à cabeça eram notícias de 2020 e não de 2021. Okay. ou seja, o que tente... fala da minha, da minha percepção do tempo e quais é que eram essas notícias que te pareceram mais relevantes ao início? tu a é aquelas, são aquelas perguntas que eu chamo tipo, vamos apanhar o um mentiroso não é apanhar oh, o é um mentiroso eu digo, olha, estava no carro para o trabalho, e eu Ora bem notícias que me impactaram em 2021 primeira coisa que me veio à cabeça foi a morte de Covid Bro, de nós... Janeiro de 2020. Mano, né? tá bem, bro. Foi ah, a primeira ah, coisa que. Ele, ele foi buscar mesmo. Não, não, não. Eu nem sequer ia trazer isso para aqui. Sim. Atenção, não ia. Não ia mesmo. Agora, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Foi tipo instantâneo. E depois, ia, yeah, isso foi ano passado, foi tipo ano passado mesmo no início. Mas demorou. Ok, ok. Até foi pré-pandemia. Uh, não, não foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia, não. Foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia, foi, pré foi, pré foi... foi sim, senhor. Foi a 27 de janeiro. Depois foi que estamos todos juntos reunidos. Ah, está com exato. A espécie de plano que temos detalhado é pensar, era pensar numa notícia, num acontecimento, algo que ou poderia ter sido mais noticiado, mais discutido, ou que o foi em excesso. Fazemos um, uma revista do ano uma 2021, review. não é? Que é, é o que se faz nesta última semana do ano. Eu só queria só dizer uma coisa antes de começarmos. Queremos dirigir à nação. Mas... <risos> PSA. Last PSA na of na 2021. Dirija, dirija. Que é? Nós neste momento estamos com 27 mil casos por dia de Covid. A probabilidade de tu teres Covid ou apanhares Covid é alta. Vamos todos a perceber que é alta. Tu estares em casa a fazer posts. Alguém que apanhe Covid e que esteja em confinamento, escrever posts, a fazer stories, a escrever no Twitter. Aparecer que estás numa trincheira na Segunda Guerra Mundial a escrever a tua carta, tipo, despedida para as pessoas. é pá é um bocado cringe, na minha opinião. Tu não estás numa trincheira, estás a ver. Tu não estás a decidir se faz <risos> um tiro nos Não, tu só estás em casa, tipo, de pijama. Não, mas é uma experiência diferente para as pessoas. Somente nesta fase em que já havia, já havia um crescente desconfinamento, não é? Está bem, mano, mas é assim tão duro. <risos> já havia uma certa, uma certa sensação de liberdade. Abriram os negócios... Os espetáculos, as discotecas... E agora as pessoas têm que ficar 10 dias fechadas em casa. É um <risos> Para, é um para problema. ti não é difícil. Para mim também não é muito. Somos meio bichos do mato. Mas para quem gosta de sair e dar um... Passei pelo passadiço. Eu não estou a dizer o contrário. Eu estou a... a ver a rir. Eu não estou a dizer isso, irmão. Eu não estou a dizer isso. Só estou a dizer, aí hey, te tens de concordar é. comigo nesta merda? Ah, que não é. tem... As pessoas não têm mais nada para fazer. Querem partilhar a sua vida, querem receber um pouco de atenção, atenção. em forma digital. Atenção, em formato atenção. digital. Pá! Pronto. Está bem, eu não estou a dizer o contrário. Eu, eu, eu, eu compreendo que aquelas pessoas estão sedentas de atenção. Não compreendo isso. Estamos todos. Estamos todos. E na realidade, por isso é que temos um podcast. Mas, é pá, é não sei, o exagero o circunstancial, é pá, é muito... Se, epá, mas se calhar, se calhar estou numa casa de merda, estás a ver? Epá, se calhar se tu apanhasses Covid <risos> e ficasses em, e ficasses em confinamento. <risos> 10 dias em que Tu meus. não ias fazer <risos> esses postinhos de merda. Mas ias ter é muito conteúdo para a tua página, para as tuas ilustrações. Ou... Ou não. tens eu chupava nisto. Mas é o que eu estou a dizer. Aquela nova realidade inspirar-te na tua autoexpressão. Há pessoas cuja autoexpressão é fazer uns stories e partilhar emoções, às vezes amplificá-las perdi o paladar. Há uma vez perdeste o paladar. Oh, isto deve ser uma mexunga. 10 dias sem paladar, Bruno. Que 10 dias? O paladar é meses às vezes. Não, não, não. Meses sem sentir sabor de comida. Isso é. Olha, era é a maneira do Castro começar a comer melhor. Mas, mas... Exato. Sim, <risos> podia comer, há ervilhas, onde curto ervilhas. comias <risos> <ervilhas, risos> tudo o que ia. E aí, ervilhas, Isso adoro. Foi. <risos> é uma adora. Viol... É era igual, era igual a beber de uma água com gás ou um... Ou uma cola. Uma cola. Sim, eu não bebo colas, no geral. Tá bem. De Uma cerveja, pronto. Sim, sim, sim. Pois cerveja. era, pois era. Mas é. tu não achas que. Tu não a água achas com, a... com gás não batia, a cerveja continuava a bater. Mas tu não achas que. É. que já tens o sabor? tu já tens o paladar de algumas merdas já intrínsecas em ti. Aliás, tu, há muitas coisas que eu como, e não sou um expert em cerveja, por Sim. exemplo, mas se eu beber uma cerveja que não seja Superbock, eu consigo perceber que não é Superbock, estás a ver? Sim. Ou seja, se calhar tu estás a beber a Superbock e estás a sentir o sabor porque... Sabes como é que a Superbock sabe? Assim, eu não passei por isso e acho que é muito difícil definir, mas o argumento que estás mais ou menos a traçar é de que, se eu ficar cego, continuo a reconhecer-te hum pelo cheiro, mas então, não estamos a falar de um sentido diferente, vá do mesmo sentido, quando continua a reconhecer a tua imagem, sim. acho que não, só se eu voltar pois, a ver. Pois, não, mas tu, mas pois, ah, sim mas eu acho que a, a visão é diferente porque tu não consegues, tu a, a comida, tu consegues, tipo, o teu cérebro né, consegue -te dar paladares e gostos. Tipo, quando tu fazes uma comida, a tua comida é pode ser uma reina do caralho. E tu comes. Mas tu tens que saber sempre o bem. O que as pessoas dizem é que é uma sensação muito estranha perder o olfato e o paladar. Já estou a dizer, por favor. Porque é algo que, tu, que, que te é completamente alheio. É, eu estou a perceber. Que são sentidos que estão sempre despeitos. Mas não é necessariamente uma coisa má. Em alguns casos, tipo, perdes o paladar. Percebe? Dou, dou, dou, dou, dou, dou, dou, dou. Não, mas Não é uma merda, meu. É então tu, é uma merda. Então és um puto. És um puto. estás na escola, estás numa EB23. Sim. A comer aquela comida da cantina, cheia de cabelo. Nesse caso é fixe. Estás é? na tropa. Estás a comer aqueles enlatados. É. Não é? Digo e, eu... o resto, e o resto das refeições todas da tua não, vida. Não, mas já está. Não Aquilo é, é, faz... é para o olfato para sempre. E é é, que... é para o alfato naquele específico Sim, momento. Sim, está bem naquele específico momento. É que tu não perdes seletivamente. <risos> como é que tu achas que aquela comida é uma merda? Porque já provaste outras que são melhores. Sim. Como é que é que se tanta comida é uma merda como a que, a que é boa. Sim, mas lá está, é, não é foi... uma coisa para sempre. Se tu se fosses um soldado Sim, é que, que acabaste paciente. de Covid e agora vais para o Vietnã, estás a ver? Estás três semanas no Vietnã a comerem latados e pinhas. Olha, eu gostava que houvesse um inibidor de paladar para nós -se tomarmos e fazermos o teste. Sim, eu não estou a dizer que é uma coisa má. Será uma coisa horrível? Não, estás sempre, estás sempre a relativizar o mal que se passa na vida dos outros. Eu estou, eu estou, eu estou. Isso é, é, é muito discriminatório da é, tua é, parte, eu sou, João. Paulo. Eu sou assim. Peço desculpa, Pipo. Acho que para lá não. É <risos> <risos> Eu tenho esta forma de estar na vida. Era isso que querias dizer à nação? Não é assim só... tão difícil? Era só isso. É Passe... tipo, pá, relaxem-me. É pá, não... é é pá e então se for... é. estiverem com dores? Se estiverem com é. dores, não é. estou escrever no Twitter. Não, acho eu, <risos> tipo, estou com dores. Ah, sim. De facto, é um exercício extenuante de escrever no Twitter. Não, mas eu se estiver com dores, eu não vou, tipo, estar a... Se eu estiver com muitas dores em alguma coisa, no meu corpo, eu não vou estar agora aí para... Não, vou estar a descansar na minha cama. Dez dias. A exposição fetal, ali com dores agressivas Podes ter mais, até É, mas a Covid me traz muitas dores Eu já tá, tive tá, eu tá, Toda a gente tem sintomatologia diferente Já tiveste o quê? Covid Estás para é que tu não sabes que eu tive Covid? Porque não fui para o Twitter queixar-me <risos> Estás a ver? Estão dito, Porque a minha convivência contigo é no Twitter É, não tu <risos> fui para o Twitter a queixar-me então Tu não sabes se eu tive Covid ou não É um segredo, tive E agora quem é, és tu que vais dizer que não tive <risos> Quero estado. Quero testado tipo, de recuperação. Sim, sim, não não perdi o paladar, mas perdi o olfato. Quando é? é que tiveste Covid? Tive a 20, uh, 25 de abril de 2020. Fui visitar a minha avó. A minha avó tinha ido para. Pronto, eu vou dizer isto. A minha avó é... tipo, tinha ido. Pronto, fui. Lá as amigas dela da rua fizeram uma tainada. As das da <risos> Foram todas as velhas, foram para a tainada. O gangue das velhas. E eu fui ter com a minha avó, fui, fui almoçar com ela e pronto. E apanhei Covid da minha avó. Foi isso. E a tua avó sobreviveu ao Covid? mesmo. Não, não. Quem ficou avó. pior, tu ou ela? Minha avó, minha avó. Eu não tive muito, só foi mesmo meu mal A minha avó, pronto. Fico... Ah, só foi o meu mau olfato? Sim, sim, sim. Então porquê é que estás a supor sobre a sensação das outras pessoas, já que tu a conheces? <risos> porquê é que não usaste esta, esta linha de argumentação logo inicialmente? Por outro lado, se, se tiveste sintomas leves de Covid, como é que podes estar aí a especular sobre as dores que outras pessoas passam ou deixam de passar? Porque eu basei a minha experiência em toda a gente. Ah, não tenho essa capacidade, <risos> <risos> ou limitação? <risos> <risos> limitação. Pá, agora vocês escolhem. Mas <risos> não é só isso, mas continuem. Saixão... Pronto, feito este introito, o que é que tens para partilhar com a nação também? O que, é? que é que tens para partilhar com a nação? Mas agora dentro da, da revista de 2020? Pronto, 2020. E... Pronto fizemos. E um... um, olha, estás a ver como é os dois. 2021, exato. Fizemos o rewind. Bro, final. Ai, eu e eu não. trouxe um episódio. Que... Eu trouxe a pensar em nós dois. Na parte em que tu podes ser mais. Estás a ver? Okay. Queres que... que que dividir o spotlight? Exato. Eu vou ah, dar a esta. Okay. Que foi? Uma assistência. <risos> que foi? Para mim, a notícia, a principal notícia de 2020. Pá, houve merdas a acontecer. E, um. A, morrer. e um. a principal notícia de 2021. Mano, quis razão. Eu sou Eu tinha eu tinha. Eu palavra tinha... do Duval. Eu, tinha, eu tinha. <risos> Estou fora, sério, nos meus cadernos, quando andava na escola a fazer o sumário, eu estava sempre errado. No final de 2021, ainda estás a dizer que nas primeiras semanas de janeiro, estamos aqui Isto está a trocar repetidos, não? Estás-me a dar razão e custa? Não custa. Eu vou dizer que é custa. Estes dez segundos já devem ter parecido três minutos. Estamos a trocar repetidos. Que foi, em 2021, eu acho que foi. Diz lá. O que Historicamente... ou histori oh, importa o Historicamente... É a cena mais importante que se passou em 2021. Que dava um excelente filme do Steven Seagal por exemplo. Okay. E chamava-se O Ataque ao Capitólio. Ah, claro. Acho que podemos concordar que foi as merdas mais... Sim, sim, sim. 2021. Bom, pronto. Foi. 6 de Acabou. janeiro. 6 de janeiro. Porque eu estava tipo a pensar ou oh, foi finais dezembro, foi de dezembro, fui... mas achava que tinha sido Ai, em 2021. Se não ainda fosse de, de, de, sido em dezembro do ano passado. Ai. Pois não, mas eu tinha dito isso. Mas me interessa. Sim. A nível de que, questões... Uh, Pronto, a nível de... uh, foi um ataque à democracia, podemos concordar? Foi um ataque à democracia? Sim. Francisco, vai... vamos para. Disponha o teu ponto de vista. A é... nível... Pronto, foi... Morreram pessoas a RAPI? Sim. <risos> morreram morrer, morrer, morrer, morrer, morrer, morrer, morrer, morrer. pessoas todos os dias. Pá, porque é que elas morreram sim. naquele spot ali? Sim, então, sim. sim, sim. É Morras é, num é, sítio é, que é é você falava. É, é uma circunstância trágica. Pronto. A nível de. pá, isto é. Isto aqui aconteceu T Tiveste lá um gajo Tiveste vários gajos Mas eu vou primeiro a este Pá, Fantástico E o gajo depois apareceu na CNN Acho eu Não sei a, a fazer queixa Do patrão Porque o gajo tinha dito ao patrão Vamos chamar o gajo José O, gajo tinha dito ao pat o José tinha dito ao patrão Que estava doente O Joe vá. O Joe já. O Joe José O José <risos> O Joe José, <risos> o José. <risos> O nosso puto Jose, tinha dito ao patrão depois tu tens que metes tipo, aqui a imagem do gajo, só okay. claro, que o claramente. Sei. Tinha dito o patrão que estava doente e foi para Washington. Estás a ver? O gajo era tipo da Alabama ou o que é que era, e foi para Claramente era da Alabama, acho, mas, <risos> vamos vamos, vamos ser preconceituosos outra vez. Estava em Alabama, em 50 estados. vou para o Washington, tinha dito ao patrão que estava doente. Apareceu em televisão nacional, neste caso mundial, uhum. com uma, spear, uma lança numa mão. <risos> Manga, tipo, com, com um, um, um, um, um, cinto. Uh, um cinto de animal, estás a ver, um gorro uh. de lobo, todo pintado, <risos> a roubar aquela merda toda, <risos> aparece em televisão mundial. É despedido porque tinha mentido ao patrão, estás a ver. É. Fez que depois, pressou o patrão, porque tinha... Ou seja, cometeu um crime, tinha dito que... Mas, mas tu não sabes qual é a imagem do gajo? Sei qual é. Talvez haja um fundamento legal para isso, dentro do sistema americano. Não há. Aliás, sido... acho que o gajo até foi condenado, chegou a ser condenado. Mas não é isso. Há uma diferença, há, uma... há vários <risos> motivos para o despedimento de alguém, não é? <risos> Se calhar o motivo alegado para o despedimento dele, até num sistema tão liberal como é o dos Estados Unidos. É o de que. Vamos supor é, que o, inválido, o patrão disse. Ele foi despedido porque foi atacar o Capitólio. Yeah. Se calhar não é o motivo de vale. ah pá, se calhar, isso é o... <risos> não, se calhar não é, mano. Porque ele olha, fui no meu tempo. Mentiu, que... Mas meteu com a estado médico e foi para o saltar o Capitólio. É, é <risos> tipo, Par, é eu... para... A minha questão é que eu queria que tu és um gajo das ciências sociais. Sim. É? Acertei? Yeah. O que é que leva uma pessoa, Francisco? Eu agora queria que tu me fizesse ter essa personalidade, essa pessoa do José. <risos> yeah. O que é que leva uma pessoa a tipo, arranjar-se, tipo, pensar yeah, nós vamos entrar todos pelo adentro, uh -huh. e vamos adentro, tipo, aquilo vai ser o fim do mundo, vou roubar... Houve um bacano que roubou um... a ah, cena onde o Presidente fala. Sim, o Palanque. <risos> Ficou lá do mas... <risos> braço. O que é que leva uma pessoa a sair de casa, a vestir-se da forma que se vestiu, a pensar, isto ser uma boa ideia <risos> e, e, e fazer a merda que fez Acha que está a salvar é, Aquilo em que acredita o mundo em que acredita é. O Johnny disse uma coisa muito interessante Tu, tu Deixa-me só já, já vais falar disso Tu adoras documentários sobre serial killers E cultos e cenas assim O que se passou ali foi A observação de uma mentalidade culto Epá, mas... Estão a ameaçar Aquilo em que acreditamos Estes pedófilos <risos> Assassinos porque são as olha, faz lembrar um, um tuba idiota, quem? O Strack e <risos> uh, <risos> estes, este pedófilos, assassinos, reptilianos estão a destruir o nosso país, o mundo, aquilo em, em que acreditamos, o Trump é o Salvador, claro. que aquilo é muito que não é? E o Trump é, é literalmente o, salvo, o profeta desse, desse culto. E, portanto, eu vou fazer aquilo que devo fazer enquanto ser humano. Que é para salvar a nação. Que é para salvar a nação. Mas, mas o, o, o que ao... é que o jornal disse? Não, que o jornal disse que era uma coisa interessante. muito interessante que foi que nós devemos viver apaixonados pelas nossas sim. ideologias. Obviamente, sabendo o um nível... Certo. Não, ir aos extremos. Mas estar ali no não, meio... Mas, mas, exatamente sim, aquilo que, sim, que, se ali. que se passou ali. foi, foi, foi claro que foi levado aos extremos. Mas ele disse isso, eu achei isso muito pertinente. Que, de facto... É muito... E, é, e, qual, e quando as pessoas falam com paixão das merdas, uhum. eu até posso estar a ouvir um gajo, uma, uma gaja a dizer uma merda que eu não me revejo e nada. Mas se ele estiver a falar de uma forma apaixonada e, e sincera... Pelo eu, menos eu. eu, Eu pelo menos estou atento, estou tipo a tentar Sim. perceber. Uh, lá está, pois, quando vão aos extremos já, já, eu acho que depois bato na, na, no... Ou seja, o meu sentido do humor, ou a forma como... Já não consigo sequer racionalizar sim. o que é que está a acontecer ali, tipo, aquilo ali... mas há é, várias coisas é por um lado, aquilo que é extremo para ti, claramente não é para outras pessoas que o vivem, não é? sim, sim claro ou que, não ou que não estão tão ao centro quanto tu por outro lado, a utilidade das pessoas viverem a, a, sua, a, sua, a, sua, a sua ideologia, os seus posicionamentos de forma apaixonada não é só a parte da comunicação e de conseguirem transmitir as ideias ao outro e, e, e é muito útil obviamente que sejam ouvidas a utilidade é... A utilidade ou a valência é de que tu vives aquele paixão porque isso significa que estás motivado a defender aquilo em que acreditas. Em que é de facto a tua visão para um mundo melhor. sim mas tu... Se tu defendes os teus posicionamentos assim... Ah, pronto, então olha, eu agora acho que devíamos subir o salário mínimo e fazer este investimento, construir um hospital ali em ceia e construir uma estrada a fazer assim e, e, e criminalizar o um enriquecimento ilícito. Parece que eu acredito nisto sequer. Sim, eu estou a perceber. Mas às vezes é uma, uma forma. Eu não sou ponderado muito a falar. Eu não só sou uma muito ponderada. Não. A Dolores Umbridge discorda. eu não sou a expressão de Tipo Se eu tiver uh, efusivo, estou efusivo. Sim, não consigo dizes as coisas que te veem, eu sei. Uh, uh, nem, não, achas que eu estava preso. Nem passa um pelo ser. Se há coisa que eu não digo. Vai logo, investindo no grosso para a boca. <risos> uh, mas, diz-me uma coisa. O que eu tenho pensado, que é, os DLM, os DLM, eu disse, me juntei duas palavras, que é dilema e DLM. Os DLM Sim. disseram uma merda que é: violência gera violência, DLM nunca procurei abrigo. Sim, será que violência gera sempre violência? É a minha pergunta é esta. Eu não estou a falar de pistolas e tiros e Não, qualquer tipo de. Quase sempre. Meter medo a um povo. Não estou a falar desse tipo de violência. Sim, uh, pode não ser uma reação imediata. Isso é uma coisa, mas, mas, tu, mas tu, geras um tu, tu, tu, tu geras um sentimento, tu geras um sentimento e de desconforto, que à partida terá uma reação. Em física tens uma lei que é cada ação tem uma reação. Uh, em sociedade não tens, não é uma, não é uma uma lei tão evidente, mas é, um, é uma boa maneira de perspectivar qualquer tipo de agressão de um ser humano de um grupo sobre outros vai causar um sentimento de desconforto que à partida vai fazer com que a segunda identidade queira repostar. Ou mesmo, ou mesmo não tendo possibilidade, tenha sempre vontade de o fazer. Hum. Estou a perceber. Eu não, estou, não sou polícia de violência. Porque, claro, todos os, os, os regimes opressivos têm que continuar a ser opressivos. Sim, mas é porque Chegam... eu não queria entrar em, em regimes opressivos. Estava a falar tipo, no geral. No geral o quê? Tipo, no geral, das nossas relações humanas uns com os outros. Mas olha, até desemboca, foi uma grande lição, não pensar, até desemboca no outro ponto que o Jornal levantou. Eu acho que seria mais útil a filosofia cristã de dar a outra face, em muitos casos. Não concordei nada com isso. Pronto. Mas então, para ti, violência gera violência, porque se não dás a outra face, vais ter que repostar. Mas depende face que nós estamos a falar. Eu vou dar este exemplo. Claro, mas só estou a exemplificar aquilo que estou a dizer para ti. Eu acho que era mais prudente que não fosse assim, mas tu acabaste de me demonstrar que pensas, não linearmente, mas pensas que violência gera violência. Ou que deve gerar, porque não podes dar a outra face, então vais continuar a. Não, não, não. Eu acho, desculpa, nós temos que. Eu acho é que tem que haver. Estamos a falar de quê em específico, estás a perceber? Dá-lhe este exemplo. Estás. Sei lá, estás, partilhas o quarto, vais para a faculdade, estás a ver, partilhas uma casa com um gajo, ou um quarto com um gajo, sim. e essa pessoa é uma aviosta, estás a E tu estás constantemente a chamar lá a atenção. Tu podes mudar de casa, e podes pagar mais renda, se calhar. Imagina estás numa fraternidade, ou, ou não pagas renda ali para estar ali. Mas se tu num dia destes estás a ver, pegas num saco de plástico, armaste-te em capitonamento nascimento, e o sofocar durante 5 segundos, sim. se calhar vai parar a fazer aquilo. Sim. Tás, Mas galento, se calhar dá sim. outra face. Eu, na, na não, não, não, não, não. Tu estás, estás a dizer que a violência dele, de a, violência de, a violência do colega de quarto, gerou uma violência do Capitão Nascimento. Que evitava em título, não é do Capitão Sim. Nascimento. É de... Sim. Ok, ok. José. Sim. <risos> então tenho tem um, uma máscara de lobo. Um, é que isso vai apagar a violência não, vai, a, a outra vai a acabar para outra pessoa vai ter medo de ti Sim. E, e o medo não gera violência desculpa, naquele caso em específico o gajo que tenha medo toma cagar vai deixar de ser oh, chato é assim. ok, eu percebo o que queres dizer pode não haver uma oportunidade da violência se concretizar por exemplo um genocídio bem sucedido <risos> data, ah, tá, isso realmente não gera violência é, nenhuma. Não gera violência. Acabaram todas as pessoas. A Sim, mas lá está. Foi o exemplo que deste. Este, alguém matar, mataste alguém, mataste a dizer mataste uma raça inteira. Pronto, agora imagina, o capitão Nascimento sufoca, sufoca o, o colega de quarto, mas depois de um, o colega de quarto me um, um bocado mais vê, mesmo que tente exercer a violência, Não gera violência, a violência mesmo. não é consumo. Não, mas, mas mesmo que queira. Percebes imagina, Sufoca e no dia seguinte migra para o Dubai. Ok? Mesmo que uh, o colega de quarto queira exercer a violência, ela não se vai consumar. Agora, existe um sentimento que, que, que gera violência, quer ela se consuma quer não, mesmo que, mesmo que seja só o medo e continue até a viver na mesma casa e a pessoa não reaja. Não há uma violência grande dentro daquela pessoa à partida? Tendo em conta Isso é até uma agressão muito grave. Mas quando há esses ciclos de agressão... É que não há são provas. ciclos sempre. Não há tá bem, mas são ciclos de agressão, sempre. É. Mas, tá, mas lá está. Mas então tens uma pessoa que abusa ti mentalmente, fisicamente, vai-te roubar as... Vai, precisa de uns ténis novos, vai, vai um ténis Precisa de umas sapatilhas novas, vai-te roubar as sapatilhas, quer um perfume um ou teu perfume, calma a tua comida de frigorífico. Sim. Tu falas com uma vez, duas, vinte, trinta, o gajo está-se a cagar para ti. Estás a ver? Sim. Isso é, é... violento. E tu és violento. E ele para de fazer isso? Está bem, Deus. mas tu estás a pôr um cenário em que para, eu estou a dizer, num cenário em que ele para, Resultou? não existe ali uma faísca de violência, uma violência na mesma nem que seja internamente para aquela pessoa, ele pode não exteriorizar nem consumar. Ele pode querer consumar e não conseguir. Não existe ali, não existe ali a base da violência. Existe, existe. Os dilemas não disseram Sempre que há violência, vai gerar violência consumada, assim, não disseram. há um ciclo de violência que gera violência. Sim, mas pará, uma guerrinha mas... aqui, já era uma guerrinha ali Mas é, isso que eu não gosto as pequenas merdinhas Que escola... existe As pequenas merdinhas tentam a escalar Até chegar o capítulo nascimento e parar Que tal merda não parava para. Não para As coisas que estão sempre a escalar A maior parte das coisas param, chega um ponto que para Ok, imagina que te sufocavam a ti Sim O que é que tu fazias assim? seguir? Depende da pessoa não, o que é que tu fazes a seguir? Depende da pessoa, é sempre a Tu vives num estado. É, é sempre dependência. É sempre claro que depende da pessoa, Tu vives, se fosse, Tu vives. Se... Fosse, desculpa, se fosse, se fosse o. Tu vives num estado de direito. Sim. Um gajo acabou de sufocar. Sim. O que é que tu vais fazer? Tendo em conta a educação que eu tive da minha mãe, calas e comes. Não vais à polícia. Estava <risos> tá, tá à polícia. Ah, meu maninho. Calas e comes? Não. a não... outra face? Não, não dava outra face. Então? Depende da pessoa. Depende da situação. Depende de tudo, bro. Se alguém me com uma... Provavelmente ia à polícia, claro. Pronto! Sim, ali há a polícia. O que é que a polícia. O que é que... O que é que a polícia serve para quê? Depende da tua melanina. <risos> tudo depende, é tudo dependente. Tudo depende, há tudo, tantos fatores, meu. Depende daquilo. De para a polícia. Vira... A, a polícia. <risos> é mesmo. É um. Isto agora não no sentido moral, mas a polícia é o, o braço violento do Estado. Certo? <risos> para quem não, Eu estou calado porque estou a é, não, não Porquê é que é o braço violento do Estado? Porque, porque leva as pessoas à justiça? porque é que. Tu, tu disseste isto e bem. Há dois episódios atrás. A polícia existe porque a sociedade é imperfeita. Sim. Foco da polícia também disse, não esqueças? Sim. <risos> e agora, pronto, pronto. O YouTube foi tudo para caralho. Percebes o que eu quero dizer? Estou a perceber. A polícia existe para. a uh, como um fator de coerção sim, sim, e de ser sim, sim. a força dos indivíduos a seguirem a, a, a lei vigente Pai, ah, mas tipo, a polícia não fazer se, se um gajo, se os casos à polícia disseres olha, aquele rapaz que está ali, sufocou-me com um saco de Lidl, estás a ver? Sim. a polícia não vai fazer nada Tio, provavelmente vai, vai, pode-me levar a detido se tu tipo... provas? mas que provas? que é com um saco? Tu achas de não ver que és com provas? hã? Se fosse focado, tu vais ao Instituto de Medicina Legal. A coisa que tens de fazer é ir ao Instituto de Medicina Legal Quer dizer, eu fui agredido. Façam aqui a análise, seja ela qual for. Eu com, com as, com as, sempre ouvi dizer que as páginas amarelas deixam marca. Estou a falar a sério. Sempre, era uma coisa, eu sempre ouvi dizer isso: vais com a página amarela nos corros, não deixa marca. Há coisas que tu podes Pronto. fazer que não deixam marca. Ah. tu Não há. Há violências ah. físicas que não deixam marca. Ah! Pronto. Obrigado. Mas tu podes na mesma acusar a pessoa. Torna-se um disco disso. É difícil fazeres prova, mas podes na mesma acusar uma pessoa de ter agredido. Claro que sim. Certo? Sim, sim, sim, sim. Mas a prova, o que importa é tu as Estamos a, a discutir lugar, agora o quê? Semântica. Basicamente. É. Tu queres discutir se a polícia é o, é o braço violento do Estado? Não, Eu sei que é, eu sei que é, mas eu só estou a dizer: é que para cada caso, tipo, eu ando-me cada vez mais a irritar esta, esta mania que nós estamos a começar a ter de temos que ser bonzinhos. Uns para os outros. Temos que ser muito bonzinhos uns para os outros, mas depois as pessoas abusam. Para vão abusar uma vez a bonzinho. Nós estamos a começar a ter essa cena até bonzinhos. Então cada vez fala mais de toxicidade, meu. Não, eu acho, eu acho que não. A ideia de consciencializar para a toxicidade é dizer não, tu não tens que ser sempre bonzinho ou bonzinha, tu podes chegar-te à frente. Tu deves cortar determinado tipo de comportamentos. Não tens que aceitar tudo. Sim, eu, sim, ok, mas. Achas que, achas que isso aconteceria? O quê? Eu, se tu fosses para uma cidade que não é tua, estavas numa casa, achas que muitas pessoas, se fosse abusada assim diariamente, que, que diria alguma coisa? E dizia aos pais? Olha, não, pai. mas isso não é violento. É. Pronto. Sim, eu sei que. É essa sei... pessoa não vai. Vamos continuar no exemplo. Essa pessoa não vai continuar a. não vai ter. De precisar de uma, de uma, de aquilo que chama uma válvula de escape, de um momento de catarse, nem que chega a chegar a casa ao pé dos pais e não diz nada, mas está, em, está ansiosa, está nervosa e, e berra com a mãe, por, sem razão nenhuma, sim, sim, claro, sim, sim, sim estou a perceber, ou vais explodir contra a pessoa que pode explodir, com... claro que pode explodir, não, porque eu acho que depois também funciona um bocado nesse efeito dominó, mas a, a questão é sobre o ciclo da violência, ela não é sempre bilateral. Espalha-se, não é? Imagina, Mas... o bully... Uh, o bully da escola rouba o teu almoço. Hum. Okay. ok? Mas tu precisas de comer na mesma. <risos> Comer-lhe a mãe. Não, <risos> Não precisa... Tu, o que tu vais fazer não precisa ser vingativo. Se calhar tu vais, tu passas na mercearia... E, roubo... e roubas uma banana da mercearia. Não, não estou a perceber. Eu, eu sei que é uma coisa cíclica tá? e depois é uma coisa até quase hierárquica E depois se calhar a mulher da mercearia vê que falta um, um, um bocado de banana acusa ao filho, falta ao filho, e, acusa, e acusa e filho E acusa o rapaz da outra etnia que passa lá diariamente yeah. Yeah. Depois liga ligar a polícia e a polícia vem e vê o outro e <risos> este posso Ah, vem cá. Ah, yeah. A falar não mas vamos reficar nos enojados, mano eu ainda estou com essa merda na cabeça não vamos lá temos falso, ficámos é, aqueles cabrões, estás a ver tem que presos Sim, tortura é. chinesa <risos> Pingas na testa durante três anos olho por olho dentro por dentro mas não pá, é outra pá, pá. e não para mais já, já tinham precedentes meu desde já tinham precedentes já tinham sido quando uh, já tinham já, já tinham sido uh, penalizados por terem abusado fisicamente outras pessoas Sim. E, e e só só se descobre porque eles o filmaram e depois, pá, é pá, não consigo. Sim, também, que motivações é que haveria para descobrir? Lá está, aquelas pessoas não têm... Eu não consigo, mas, tipo, tu tens o prazer de... Há uns tempos atrás, dessa disseste uma merda, neste episódio, num podcast, que foi... Uhum. Eu não tenho prazer em dar... Em, um, em provocar dor a qualquer ser. Uhum. Eu também não. Quando eu estou chateado, às vezes passo, passo por formigas e... a ah, ver? Só mesmo para aliviar. <risos> mas... Mas são formigas. Estás a... Toda a gente mata formigas. Que se foda, estás a ver? Um, eu não tenho prazer em aleijar cães, aleijar gados. Estás mas a ver? aqueles guardas... Mano, mas quanto mais pessoas que eu tenho com aquela coisa mais próxima de mim, né? que é o ser humano. Mano, e, tu, e tu abusares de uma pessoa que está aqui, que não fala português, que tu sabes perfeitamente que aquela pessoa não vai ter ajuda. Mano, mas aquele... Aquilo... Mano, gás pimenta na boca, o que mano. Tu estás... o que... Aqueles os argumentos que tu estás a trazer pelos quais dizes que não se deveria abusar, são as justificações para que aquelas pessoas o façam, porque são exatamente pessoas indefesas, sem capacidade de repostar. Naquela ação, não há expectativa de uma não reação. uma reação, pois. Pois, não há. Não há, mano. Pronto. Mas o que é que leva um é, a fazer é isso? É desumano. É completamente desumano. Seja, seja qual for a motivação, porque aquelas pessoas... Uh, Têm de facto estão a envergar uma farda, têm um poder que lhes é concedido por um contrato social em que diz: tu és polícia, tu tens capacidade de exercer a violência. Isso, como diz <risos> o tio Ben, com grande poder, vem grande responsabilidade, mas isso é carreta. É farda, meu. É, Sim, farda, é farda, mano. Sim, é a farda, a legitimidade. Um, o, o próprio, as próprias estruturas de proteção, obviamente que é chocante, é no junto mesmo, é o que disse, é desumano. Não, não aquilo isso, que tu vês é desumano. Sim, eu vi para aí 10 segundos e percebemos percebes obviamente mas, que é que está a passar vontade, e, de não dá. e é revoltante de partir o pescoço ao gajo. Pronto, mas ridículo. a questão é, tu, quando partes o pescoço ao gajo, estás, o que é que estás a, a, a criar? Estás a criar necessariamente algo melhor. Trabalho. Tu tens é que impedir que aquilo se volte a acontecer quanto a mim. Podem discordar de maneira mais construtiva, segundo, segundo a, teo, a tua teoria do, do saco de plástico na cabeça, agora, agora, agora o que agora, agora se podia fazer que era o que se fazia nem na média, estás a ver? Tu julgavas aqueles cidadãos passa pública, e castigava-los em passa pública fisicamente para dar, Para provocar medo a quem tivesse medo, exatamente, isso servia de exemplo. Não, eu não concordo com isso. Claro, deixa-me eu racional, o João Castro Sim, racional, momento... não concorda com isso certo. naquele momento em específico. Juro-te, se eu tivesse um botão a ver aquilo e se eu cagava no botão e eles tinham tipo um chip na garganta e explodiam, Sim. eu, eu, eu estavam mortos neste momento. Okay. Agora eu não faria isso, mas naquela altura, mano, eles não estavam cá. Por isso é que eu também não posso julgar, nem posso ser eu o, o, o, o um, a morte, né? O safeiro, senão Jesus, mas é pá, não sei, mano. Porque depois choram é que se estás a ver isso eu... é que me irrita. Desculpa. Claro, picharam-se porque... todos. Porque as pessoas que fazem isso vivem, no... fazem isso com uma sensação de impunidade. Não estão à espera de, de serem sancionadas por aquelas ações. Eu acredito mesmo nisso, quem é que eu? percebes? Não, não, não, sei. Eu não sei, mas, não... mas... E se... agora vou colocar-te uma questão, uma nuance. E se fossem fosse uma célula terrorista? Não vamos, vamos sair do caso Aqueles da Mira, não ali? vou imputar. Aqueles nada gaios foi... específicos? É que sim. Não. Se fosse a mesma cena e fossem terroristas. Não. Imagina, aí, era uma f... pessoa, era uma pessoa, é, eram pessoas que tinham vindo do Estado Islâmico, que tinham degolado é, jornalistas, cenas todo... assim, que estavam ali. Mas eu, eu tinha a cara deles achas... na cabeça, acho que a cara deles. Eu não estou a falar daquelas pessoas, Tão tira, tira aquelas pessoas. Tu, imagina que, tu, tu, que havia uma notícia de que... Uh, polícias tinham agredido uma comunidade minoritária, ou que não fosse, fosse um José, estás a ver? Que em 2015 foi apanhado num fórum de um Estado Islâmico, emigrou para lá, andou a combater. E, e, depois, e quando aquilo impulso. Mas tinha crimes de guerra? Tinha crimes contra a humanidade? Sim, Sim louco, tinha degolado um jornalista. Um jornalista? Sim, da CM. É <risos> preciso saber. Eu preciso saber. Uh... Eu preciso saber. <risos> não estou a brincar. Não. Imagina, oh, ah, ninguém tu aí, aí, qual é que era o teu sentimento relativamente a se fosse um, um criminoso, um, ou seja, um terrorista que tinha degolado um jornalista? O teu sentimento tem que ser o mesmo. Não, não Não tem. Eu, eu aí ficava tipo: a polícia tem que ser julgada porque está a incorrer um crime. Não pode fazer isso. Mas, a nível. O, porque tu julgas as. Eu acho, eu vou, acontece isso comigo. Eu julgo, eu julgo as pessoas em duas vertentes. Que é a vertente uh, penal, se, penal pode ser penal, que é tipo se tu que estás a cometer um delito, pronto, tens que ser julgado por causa disso. Okay. Por exemplo, houve uma mãe que matou uh, o, o violador da filha, e que, ou seja, o violador e. Uh, ou seja, o, o gajo, houve um gajo que violou e matou a filha, e essa mãe matou o violador, certo. matou o gajo que violou e matou a filha. E, e ela até estava a assim, sair em tribunal e isso não se arrependia de nada. Eu, é e a gaja tem que ser segurada, claramente. Porque incorreu num crime, matou uma pessoa. A nível moral eu não condeno a mulher. Sim. Percebes? Eu a nível moral não... Não condenava um polícia que apanhasse um criminoso, estás a ver? Tipo o Bin Laden, e lhe desse assim, uns carolos valentes. Ok, mas a questão é... Tem que ser reprovado, tem que ser reprimido, depois tem. Mas num, a nível moral eu diria... Ah, yeah. Está-se bem. Como é que o polícia sabe? Sim, mas tu estás a dizer... É que, que ela sabia. é pessoa. Estou-te a dar uma hipótese. Se fosse uma cara muito conhecida, tipo um binolado, a ver? Um gajo tipo. Que uma nopale, um, um, aquele gajo, como é que se chama aquele Pedro? Acho que era Pedro. Sim, é, sim. Que a cara andou tava, a fugir. Sim, que matou duas pessoas e um polícia. Ah, para se esse gajo, já dá-lhe uma coça. Eu, isso, não pode, mas eu não ficava tipo, ai, ah, não dei uma coça esse gajo. não que se foda, estás a ver? É entulho, é entulho. Depois que se retrato na prisão. Enquanto estiver é preso. Mas já viste aí o, o que abres? É. Eu sei mas eu não é que, sou uma não parte fosta a cara conhecida porque tu estás prote... <risos> a cara conhecida protesta porque está no olho público agora imagina que o o Feliz Bino, Sim. filho do agente Julião vai dizer olha o António abusou de mim mas isso aí tem que haver e o agente provas. Julião fica cego mas para ele a prova é -te testemunho do filho, o é, pai. Acredita não, no filho. Tu estás, tu estás a confundir duas coisas, Francisco. Estou a confundir o quê? Estás a confundir um, um criminoso okay, de guerra, julgado... Não, não, não, cara julgado é que... que julgado. Pois assim, tu não é? É. De um gajo que coisa, senhoras e senhores. O gajo que... Calma, o gajo que... O gajo... Não o gajo... Foi filmado. Não? Calma, calma, calma, mas... calma. O gajo que... Uh, aquele que andou fugido, que tu deste o exemplo, que matou duas pessoas em polícia, é inocente até prova o contrário e a prova não é a percepção que tu tens. Não é o que é noticiado. É a prova em tribunal, se quer dizer, pelo, pelo paradigma legal. Foi. Até mas aquela foi, pessoa ser foi. condenada, tu não, não podes fazer. Pronto, nada. então há, uma, há, há, um, há um filme, há um vídeo de um gajo que entra numa loja, estás a ver? E. em 4K. E tu vês. Ele até faz assim para a câmera. Pisca o olho. E depois disse tipo, I'm bored, estás a ver? Porque hoje é muito, é muito edgy boy. Estava aborrecido e. É inocente, até prova em contrário. Tem que -te ir a tribunal, ser julgado. É um sistema legal, sim. Mas, mas, tu, mas tu és mais, mais leviano com quem, com quem agradece essa pessoa. Eu concordo. Também sou. Eu sei que estás a tentar, tipo, eu percebo que estás a fazer e muito bem, porque é bom também dares o outro lado. Mas, é, mas é, é que agora aqui a questão é. Não, claro que cabes precedentes. Ou se é uma pessoa. Ou é. se é se uma pessoa. Uh, e isto faz mesmo parte da ética profissional. Se tu estás numa posição de autoridade de exercício da violência sob a alçada do Estado, a não ser que a pessoa represente um perigo para ti ou para outros, não podes fazer isso, claro. Não podes fazer! Eu sei. Eu sei que não, mano, eu sei que não. Mas eu não tinha. É por isso que eu acho que se calhar vais concordar comigo nisto: que é a polícia tem que ser indivíduos e indivíduas, estás a ver? Indivíduas, indivíduas que. Tanto a nível físico, mas sobretudo a nível mental têm que estar preparadas para este tipo de merdas. Sim. Não é um Zezinho qualquer que vai para a tropa porque estava no 12 segundo ano em turismo e não sabia o que ia fazer da vida e meteu-se na tropa, estás a ver? Uhum. foi para a tropa, teve lá quatro anos, meteu-se a GNR e agora é GNR, é guarda, uhum. e tem autoridade. Sem qualquer tipo de, vo de vocação e... E, e, e, um... e mesmo treino, estás a ver, a nível mental? Sim. Claro que eu não podia ser polícia, eu não podia ser astronauta. Eu não podia ser uh, piloto de Fórmula 1, estás a ver? Uhum. Por isso eu acho que a polícia tem que ser olhada cada vez mais, na, na minha ótica, para uma profissão de, de elite, quase. Que não é qualquer nave e naba que vai para lá. Certo. E bem pago. Bem, bem, bem pago, uh, com, com um seguro de saúde alto, estás a ver? Que é uma profissão de risco, deixa ser uma profissão de risco. Ou seja, tudo na polícia se evoluísse, de, desde o recrutamento a pagamento no final do mês. Uhum. Irias ter seguramente pessoas lá competentes e, e, e com orgulho e honra de vestirem uma farda para estarem a ajudar a, a, a, o povo português e qualquer portu portu pessoa no mundo que esteja em Portugal, porque não é só o povo português que eles protegem, é o povo português e qualquer macaco e macaca que vem para cá, estás a ver? Uhum. É isto. Que mantenha a integridade do território. Não, mano, porque eu vi muita gente a dizer ah, mas eles nem, a, a polícia serve para proteger o povo português, aqueles gajos não eram portugueses, não, aqueles gajos estavam um em Portugal a trabalhar em o É uma deção, coisa é mais estúpida deção, de é sempre. Então é é é um, um, é um dia vai à Espanha não, ouve, eu, e eu, acontece a mesma coisa houve muita gente em Aldemira que ficou satisfeita com aquilo oh. porque tem visões a guerra civil em Portugal vai dividir Betos <risos> e o resto para oh, de... <risos> <risos> <risos> eu vou dizer vai haver muito Beto na, na zona em que pensa que não é Beto e depois vai haver um gajo gruinho e dizer não, vais para ali há <risos> é muito Beto que pensa que não é Beto mas é Beto <risos> há ah, muito Betinho a dizer que não é Betinho que é Betinho e eu aí não, também não tolero essas merdas. Que que utilizam os chapéus da Ralph Lauren? Exato, exato. <risos> exato. <risos> <risos> make it Olha, deixe-me e uh... um gajo direito direita. <risos> <risos> eu não trouxe, provavelmente, uma notícia. Eu trouxe um, um, uma série de acontecimentos que estão ligados à, ao ataque do ao ataque ao Capitólio. Que é o eu acho que este ano fica ficará como um ano marcante no declínio da hegemonia norte-americana do Império Norte-Americano. Acho que pelo, pelo, pelo contexto histórico, por aquilo que, que se tem desenvolvido em termos de, de globalização, digitalização e etc., não vai ser uma queda como foram outros impérios. Estou a falar de impérios, ou seja, potências nacionais que têm um domínio internacional, como já tiveram os portugueses e os espanhóis. Os romanos, os gregos. Exatamente. Como, como tiveram os britânicos. Os holandeses. Uh, etc., Sim. Acho que não vai ser uma queda tão crassa, mas mas acho que é que é evidente o, o declínio americano a vários níveis. Em primeiro, isto não começa em 2021 porque a partir do momento em que uma das democracias mais avançadas do mundo elege uma pessoa, pá, eu acho que é, isto é o objetivo. Que, impreparada como o Trump era, uh, algo está profundamente errado. Est algo sim, algo não está a funcionar bem a partir do momento em que em que existe essa potência que começa a perder a vários níveis cada vez mais espaço para a outra potência emergente, que é a China, não é? E que tal se vem agravando e que depois internamente tem todas as convulsões sociais e mais algumas pois que estamos porque... a ver. Pois porque a China também não é. O que é? Não é propriamente um país em que, ou seja, a nível económico, né? se fala a nível económico, a China tem coisas no que os Estados Unidos nunca nem vai ter. Não é? Como que é que queres dizer coisa pois, A nível de direitos, estás a ver, laboral, por, por, por. as pessoas que estão lá, estás a ver? Sim. A é todos isto é à toa, atenção. Sim. Mas eu acho que a nível social é um país que, tá, que, tem, que é muito mais preso e há muito mais a controle populacional. Ah, sim. Então sim, é sim. muito mais fácil gerir a riqueza deles por eles próprios. Ah, sim, por sim. Todos, mas, exatamente. Estão, mas a... é, é diferente, bro. Claro que é. Claro que é. Mas, mas já lá vou. Claro que a, população... a questão é: os Estados Unidos conquistaram muito deste de conquistar o seu poderio através de várias coisas de, há, há muita geopolítica envolvida se os Estados Unidos não fazem um país com a dimensão que, que tem com um vizinho amigável a norte e um vizinho explorável a sul não pintava se não tivesse um oceano de cada lado também não pintava não é Eu muito fácil produzir um país assim não é como os polacos <risos> não é? Não é? é como a Polónia né claro. pronto que uh, é uma passadeira da Europa. Pronto, não tinha pintado historicamente como pintou, mas uh, uh, uh, uh, o facto de terem, terem vencido basicamente a Guerra Fria, a favor de, de, de terem promovido a, inicia a iniciativa privada, nesse sentido, de terem, terem, lá está, nessa posição, constituíram um império que agora parece estar em evidente declínio. Uh, até, em parte, e aí é Desculpa, a... diz, diz, diz, diz, diz, diz. que é que a coisa. Posso fazer perguntar? Podes. Desculpa, que está em declínio. Ou a China é que está numa extensão meteórica? Não, a, a China está a China muito tá estabelecida. Estás que estou pode não estar num declínio e os outros é que tu... Mas está. Está, pronto. Pronto, tá. porquê? Tem, tem, tem estas crises institucionais graves, no, no sentido da mais alta figura do Estado ser, ter a polémica que o Trump tinha e todo, todas as convulsões que existiram no ano 2020 e que obviamente respigaram para 2021 é já em, há muitos anos há uma tensão que já existe há muitos anos e, e que nunca foi resolvida Houve, a, tensão, a tensão racial nos Estados Unidos que é que é a base basicamente de... dos problemas de... daquele país. É, dos pro... é, é não só dos problemas, como das virtudes. A riqueza naquele país é gerou-se inicialmente, sim, e não só, e gerou-se inicialmente na mão de obra gratuita, hum. também conhecida como escravos. O crescimento económico dos Estados Unidos surgiu pela fertilidade, diversidade e, e, e pronto, várias características socioculturais de, das pessoas que para lá foram, não é? Por exemplo, a Austrália foram os presos. Não é bem a mesma coisa, e foram para o outro lado do mundo, não é a mesma coisa. Ali desenvolveu-se, desenvolveu, desenvolveu várias variáveis, se encontraram para que houvesse um crescimento económico muito grande que deu, que deu também algum progresso social, várias filtros, mas isso é mais discutível mas muito assento na escravatura e num sistema que é isso, mas não é o que está com Só um a O Ben Champion desta vida é que nega. Espera, já vamos à China. Deu, deu, e, e, e isso criou um sistema de, de opressão que tem por base um sistema de opressão racial ou de conveniência, diriam algumas pessoas uh, que permitiu o crescimento e, portanto, está na base. E agora que começa a instalar o verniz, não é? E que pronto o Trump sai, e, mas o que é que acontece? Como é que, como é que isto liga com a China diretamente? na macro-política internacional tu vês qual é que é o domínio através das cedências que uma potência faz ou não à outra está em posição de fazer ou não à outra a China é o Estado como, como estás a indicar e é bem autoritário portanto e na posição em que está faz as cedências que quiser seja nenhuma como os Estados Unidos não são autoritários e a China é um país, é o maior mercado do mundo, os Estados Unidos por inderência têm entidades a fazer muitas cedências à China. Entidades como a NBA, uma das maiores exportações culturais dos Estados Unidos, o WWE, por isso que eu pus aqui o John Cena. Olha... O John Cena fala mandarim, aprendeu a falar mandarim, imagino, por curiosidade própria, mas para apelar ao público chinês para fazer essa exportação cultural um, o FUTRE criado há 5 anos atrás exatamente os charters mas agora falando dos Estados Unidos fazem, fazem essas excedências uh, o Trump tentou fazer, tentou ali fazer uma, uma, uma guerra comercial que não aconteceu muito bem mas por exemplo as empresas norte-americanas deixaram de deixaram de, de colaborar com empresas como a Huawei tipo, se compras um Huawei não tem Android já, há é um ano e meio pronto ou seja, não cederam em tudo, mas pela natureza de, do regime cedem em algumas coisas. A Tesla a Tesla cede, cede muitas coisas para ter a fábrica em Xangai. Nomeadamente, o que a Tesla, que a Tesla faz é ceder ao, às, às imposições do governo chinês, porque lhes é, é benéfico entrar no mercado chinês e ter, e ter, e ter a fábrica mas, em sim. Xangai para fazer, para fazer a exportação para aquele lado do mundo, mas... Tenho, tenho várias benesses que no fundo servem para que a Tesla estabeleça ali um modelo económico e de, e de competitividade dentro das regras chinesas para criar uma, uma indústria de automóveis elétricos e autónomos na China. Ou seja, o objetivo depois é competir contra eles. O que não é necessariamente a pior coisa do mundo, mas não é, não é propriamente o modelo de negócio até agora. Bem, já me estou a alongar. Qual é que é, para mim, o ponto-chave, e que foi uma coisa que foi muito parcamente noticiada em Portugal nos órgãos de comunicação social e que isso minujou, porque até os órgãos de comunicação social um, menos idóneos este ponto noticiaram muito no estrangeiro e nos Estados Unidos em particular, que é aquilo que é o aparente conluio entre grandes entidades dos Estados Unidos, nomeadamente o National Institute of Health uh, a DGS lá do sítio e o CDC, o Center for Disease Control e o governo ou, ou, ou entidades chinesas naquilo que é a hipótese do vírus ter, ter, sido, ter saído de, de um laboratório, em particular o laboratório de virologia do Wuhan que foi uma coisa que inicialmente foi totalmente descredibilizada eu tenho, tenho uma perspectiva sobre isso que foi, foi politizado pelos democratas porque dava, dava força ao Trump sequer por essa hipótese Houve muita gente que foi colocando, aliás, falámos disso há três episódios atrás, não foi? Pronto. Uh, só que há ali uma clara cedência a vários pontos, de, de, de, nomeadamente de, na pessoa do Anthony Fauci, às vontades chinesas. Ou às vontades, não necessariamente, não sei qual é que é o xadrez aqui, mas ao benefício chinês. Daquele laboratório. E isso só mostra mesmo que, que está vergado não começa agora como nada começa agora mas a partir do momento em que para fazerem a investigação que queriam fazer tiveram que a fazer se não me engano com início a proposta que surge em 2014 mas estava ilegalizado o tipo de investigação e conseguiram dar a volta a, a volta burocrática em 2017 para terem que fazer num laboratório chinês e agora no meio de toda esta convulsão política causada pela situação da pandemia não haver uma clareza sobre isso e não e o gajo já ter já teria Senado quatro ou cinco vezes o próprio tipo o funcionário público mais bem pago dos Estados Unidos meu o gajo, ganha, o, gajo, o gajo ganha quase tanto como o presidente e ter se e ter se contrariado três ou três ou quatro vezes em cinco vezes que lá vai muda sempre a história a história muda sempre aquilo que é é pá é quanto a mim mesmo opa, o fim de uma era não, não, não posso já vaticinar porque pode, pode muito mudar mas eu vejo, vejo as peças montadas para que isto vá tudo à vida e pronto, e é com que... esta nota alegre que era acabada 2021 que, que vá tudo à vida como assim, não vai toda à vida não, não, não vai tudo Ouve... -te tens vai... medo dos chineses? eu não tenho medo dos chineses, <risos> a questão é essa depois é, tu tens esta, nós temos isto muito, muito impregnado <risos> Nós temos uma, isto Isso muito é impregnado é e por vários motivos, e muitos deles são válidos. Quer, quer, quer ver os Estados Unidos como bons e os chineses como não, maus? Não, não, não, não, vejo nada os Estados Unidos como bons. Eu não, vejo não, os calma, dois mas, como maus. Não, tu, não, mas tu preferes, estás a ver, tu tá, por várias razões. Tipo, tu estás tu na NATO, viver tu Tens no... relações históricas que que com, nos com, não. com os Estados Unidos, tu compreendes a língua, tu vês os filmes, entendes? Tu identificas-te mais com o mal de vida porque estás mais familiarizado com ele. Por outro lado, é uma democracia e o outro não é. E tu valorizas a ideia da democracia. Não e, é? Teoricamente é. Não é. Temos que encarar a realidade. O mundo é feito de avanços, retrocessos, conquistas, reconquistas. E Portugal está a ser colonizado. O mundo está a ser colonizado, culturalmente, em parte. Não só, não obstante, mas também pela China. Portanto, é importante aprender em mandarim para se safarem nas próximas décadas da vossa vida. Os vossos netos provavelmente falarão um português um bocadinho fraquinho, um inglês bastante bom e um mandarim aceitável. Se querem saber quais são as pesquisas que eles vão fazer no Google da altura, querem buscar, é melhor que aprendam um mandarim. E nós temos o parceiro para isso. Orienta-te. Vão ao link na descrição. Estavas a ouvir a falar e lembrei-me, daquele filme do, que é o Pearl Harbor uhum. em que ele diz se vocês forem capturados por japoneses aprendam a dizer isto quer dizer, não, tenho, não estou armado okay. por isso acho que podia ser é interessante também sim, também tem os básicos que é tipo, exatamente. não estou armado teoricamente não é? não desculpa, eu não tenho eleições? desculpa, Mais a Rússia é uma democracia? não tem eleições livres? não, mas... Teoricamente não há uma democracia. O quê? Porque tu te chamaste de democracia. Sim, então, quer dizer, espera mas... se... isso. Desculpa, se... se... Está agora... bem, está bem. Mas então agora... é por isso a Rússia não é um país comunista. Se eu agora abrir. Não, mas, mas dizem que são comunistas. Eles próprios admitem. Chama-se Partido Comunista Chinês. Mas o, que eles o comunismo não tem com... nada. Tem, tem. tem. Tem o controle dos meios de produção pelo Estado, só que é adaptado Houve... a, aos gostos o do próprio. próprio. <risos> o comunismo o com... é uma, a primeira é uma implementação. interpretação da. Há pouco tempo, a primeira é uma Como é que tu disseste? É, uma... é o capitalismo de Estado. Não, não foi isso que tu disseste. O que é? Sobre a caracterização do governo chinês? sim tu disseste uma merda para há 5 episódios há 6 atrás, que foi o que eu gostei, de... mas não me lembro. Se te lembrares, diz, mas aquilo. Ou, não, eu estou a dizer que não é comunista desta maneira porque a primeira implementação do comunismo tem 100 anos. E o mundo mudou mais destes 100 anos do, do, que, que, do que nos últimos milhões de anos. Mas o mundo se calhar só mudou tanto em... em, uh, em 100 anos, nos 100 anos que, que sucederam à queda do, do meteorito que terá extinguido os dinossauros. Se calhar mudou assim tanto? Mudou. <risos> a paisagem. Basta lá o paper da Terra. Que aconteceu? É, <risos> não isto 95%. Mas isto <risos> numa extinção em, numa extinção eu sei, eu sei. em larga escala. Aqui, Céu, não é? mas... Nós temos esta perspectiva muito centrada no ser humano porque as coisas mudam porque nós mudamos. É. Mas pronto. Não, mas tipo, nos últimos 20 anos evoluímos mais que nos últimos 300, é Isso, mas, mas, mas mudaste o mundo de uma maneira, não é? Só, só as estadas tens alcatruadas, as barragens, as barragens construíste, os buracos na camada da Ozono que abriram e fecharam por medidas a sim, sim, quantidade sim, de co já... na atmosfera. Mudou tudo. Mudou imenso, tudo, sim, mudou tudo, graças a Deus. Uh e agora indo, indo para, para, aqui, para o que apontavas e bem para os chineses é mais fácil e, o, e, e uma coisa que está a ser pouco um, discutida nem, nem sequer é noticiada porque as coisas, é um bocado um problema de jornalismo, de fazer a notícia do dia a dia o jornalismo é uma das, uma das atividades que eu acho uh, mais úteis em democracia mas acho que, que, que, que a perspectiva devia passar a ser um bocadinho mais de fundo eu percebo que é que é imediatista, mas não, não acredito que sobreviva assim. É assim, temos que promover uma discussão em sociedade sobre onde nós queremos levar, que modelo é que nós queremos seguir. E, e, com, e, com, e toda a gente fala Ah, nós temos, temos que ter cuidado, porque a China tem um sistema de crédito social. Porque a China constrói, uh, constrói infraestrutura africana e fica com, com os direitos daquela infraestrutura durante várias décadas. E ganha, e ganha influência política sobre esses países em desenvolvimento. E porque a China faz aquilo. E porque a China não é democrática. E porque já é. Mas a DP é da China? Para falar em Portugal. ADP é, é da China, os vistos gold são uma ferramenta criada e dinamizada essencialmente para atrair investimento chinês. Uh, temos, temos casos como o de fute não é? O CTT também não agora e muito do comércio português. Sei, é, da China. É, que, é isso que eu estou a dizer. Tens, tens largos traços. A, a, a entrada da China na, na OMC em 99 foi aquilo que destruiu, por exemplo, o setor têxtil português, deixámos de ser competitivos. Éramos um país pobrezinho, mão de obra baratinha, era fácil fazer coisas no Vale do Ave e não sei o quê. Somos e fazíamos. E depois cortiça, entraram... entraram... Somos fortes na cortiça. Temos -pinho aí ok, Batáguas, está bem, mas tipo... A é, Man, é fi... não, é, fi... é fixe, tens, um... tens uma boa exportação. E eu acho que, eu... Que... que a cortiça... E é... sapatos, que... Que... A... a cortiça sapatos. é um produto... Mas tens bons sapatos. Tens muitos sapatos. Tens muitos sapatos. Tens muitos sapatos. E quem eu que lá? Eles e qualquer pessoa... Um alemão pensa em bons sapatos, pensa em Portugal. Não, ah, pensa em Itália, por exemplo. Depende do alemão, mano Depende do conhecimento que tens esses sapatos. Bom, não, não há... Não há não, pá, Portugal não tem, não tem nenhuma indústria de renome, não tem nenhum setor Temos a renome. indústria religiosa, temos Fátima. É isso. Eu é, no turístico. É, e o, o religioso, é, é, é, nesse caso, entra no turístico. Não é? ah, só há três santuários um, de aparência no mundo. Portugal ah, é um deles. Que bom, não é? Ao menos o Estado Novo deixou alguma coisa de jeito. Não, mas tu não deixa de ser, se, se, se, se nós fôssemos um país, imagina que agora fazia super bem à economia portuguesa, estás a ver? Sermos mesmo um país super religioso. Não é pá. Pá, Achas que se devia forçar, é? Se fizer... Mano, eu, eu não me importava de vender garrafas de vinho a... a, a freiras. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o é, que é? Mas tu como ponhas um crucifixo? Na boa! <risos> cagar, com um crucifixo, tu? Se, se, se, se eu andar com um crucifixo aqui ao peito me oferece melhor qualidade de vida? Andava com três. Andava com uma camisola a dizer I love Papa e a cara do Ben 16, que é o pior deles todos. Uma criança. Sim, que criança? A minha criança era viver bem. Essa é que é a criança. Ah, portanto... que por... estou Não, que portanto, então estás a dizer-me que se agora ascendesse um partido nazi ao poder... Não, não, não, porque isso não está a fazer mal a os... ninguém. Não, desculpa, porque se eu, eu fingir que sou católico, não está a fazer mal a ninguém. Ok, porque tu consideras o catolicismo algo benevolente ou pelo menos inocuo. Sim. Ok. Sim, sim. sim com, com... Okay. Tem coisas muito mais, mas este, este okay. Papa... Ou seja, tem coisas muito mais. Já nem tem assim coisas tão mais quanto isso. Eu, com este Papa, este Papa tem a Igreja... Oh, até... oh, oh minha avó. Para as coisas estarem a melhorar, não significa que os problemas não estão tô, resolvidos. Mas, mas desculpa lá, desculpa lá. É tu, tu, tu, eu, eu, eu, eu, sabia, eu não sou um assim gajo Eu só estava a estremar, porque a questão é tu estás a dizer que, que tu estás a dizer que, te, que, que adulteras a perceção alheia da tua crença para benefício próprio. Sim, sim, sim. sim Por fácil. isso é que eu vos estremei a posição no, no, no, do partido, sim, mas, mas que não fosse nazi. Fácil. Logo. Deixa-me deixa pensar assim num exemplo. Cruzes e, e aprendi a fazer aquela cena de, Ok, ok. Então, de é aquela era assim. das, das três cruzes na testa. Está que... bem. Então, se a influência religiosa, em vez de ser a católica, era a da Sharia, por exemplo. Da Sharia? É. A, a, lei, a, a lei baseada no, na interpretação do extrema do, do Islão. Sim. Não, já não. Ah, de... De... Ah, pá, não sei, Tem... para começar tenho que saber o que é que está a falar. Que a tirar direitos a de mulheres, decapitar sim. infiéis. Sim. Estás a ver? Sim. Acabar com o futebol. Sim. O futebol das com o álcool. Merda. Com o álcool, com a carne de porco, como se Deus importância importasse. Um bacon. <risos> sim, sim, sim. Não, mano, para o caralho com isso. Não, é... Tipo hindus, para a partir de agora, somos todos hindus, estás a ver? Ok. Mano, alguma coisa que não. Sim, eu claro que mudava. Se, se, na boa, tu não mudavas. Ok. And... Tu não, porque ganhas é bem, bro. Agora vai perguntar a qualquer gajo que trabalha no nós. A ver se tu me davas, olha, metes se uma cruz e ganhas o dobro no final do mês Só tens que andar aí com uma cruz no pescoço foda-se <risos> não Tu deixar que eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganho Com o gajo da nós ganhas Bem ganhas Bruno, foda-se, desculpa, não vamos... Podes cortar esta parte, mas não vamos ser hipócritas mano Tu ganhas mais com um gajo que trabalha na nós Também trabalhas tu fodes, não estou a dizer o contrário Mas ganhas mais com ganhas mais um gajo que trabalha na nós mano Foda-se só se se se se vou te dizer uma coisa: eu, eu conheço, estás um gajo inteligente, estás sempre a achas que, que trabalhas muito. Se ganhas tanto como um gajo nós, é para o caralho, és burro. És burro? Pronto, então és burro. Se aparecer na tua loja um, um representante do governo chinês e tu podes vender mais dinheiro <risos> e podes vender mais, vais dizer: Eu sou o esses gajos vão morrer todos. Eu já faço isso Já me viste ao vivo a fazer isso! Já. Eu faço isso, mano. Eu estou-me a cagar. Eu quero é vender coisas. Vamos lá ver uma coisa. <risos> E tu achas que a sociedade toda se devia reger assim, agora sem. Não acho, mas da, eu não a... perspectiva. Tu achas ah, não, que a sociedade eu sou, eu devia fazer nisto. isso? Eu estou errado, mano. Eu errado. Pô, eu mas não... aquilo que estavas a dizer, Isto começou porque Portugal, o setor da indústria religiosa em Portugal, uma coisa porreira né Uma coisa que poderá ter que traz dinheiro. Temos um santuário de aparições, que é um dos únicos três do mundo. Então, portanto, Acho eu que sou, mas aí. também se fosse sou ninguém sabe, mas é o slogan. <risos> já está o slogan, os únicos três do mundo, um dos outros, não Já está, eu, fica, que se foda. Eu acreditei <risos> não fazia ideia. quantos é que há. O quê? Quantos santuários de aparições? Mas já, bro. Ah, brother. de aparições acho que só isto. É não há mais. Oh. Tens, tens um, tens um uh, no casarquistão? Santuário. Pronto. Ou seja... Aqui, claro que há aqui uma diferença entre crenças religiosas e posicionamentos políticos, mas é uma diferença de, de atribuição do poder, não é? é so... So, sim, não, assim, no mundo ideal, isso não aconteceria. No meu mundo, eu faria isso, eu tenho certeza que faria isso. Mas tu achas que as pessoas deviam greger por isso? Ou tu consideras que, que deve ser excepcional? Consideras que isso é um traço de de, merda. de moralidade? É um, é uma, é um traço da moralidade da tua é, parte? completamente, sim. Ok. Sim. Pronto. Mas também eu, eu divido a minha vida em trabalho e conhaque. Tipo, a minha vida pessoal é a minha vida pessoal, eu no meu trabalho. Eu não, não sou eu, eu a era outra pessoa que está aqui. E esta pessoa que está é, quer fazer o máximo de dinheiro possível. E se eu tiver que fingir ser uma pessoa para ganhar dinheiro, já me viste a fazer. Eu finjo. E estavas comigo. Visto, já, já visto, e eu se é. sozinho, ainda sou pior, estás a ver? Porque não posso rir. Eu estava tava, tipo, ai, não é que isto vai agora. <risos> Mas quando estou sozinho, eu sou. Eu se tiver que... Não, eu sou. Eu, eu quero vender 40 euros. E aquela pessoa que quer levar aquela garrafa ou, ou aquele queijinho. Eu vou ser a pessoa que ele quer que eu seja para levar a garrafa e o queijo. Mano. E depois sai, bem para o caralho. Mas enquanto está ali, simpático. É, uma cre... é, uma... é um traço de merda é, é. é, eu sei que é pá, mas é dinheiro, mano e o dinheiro, mais... dinheiro muda as pessoas muda sim, sim, as pessoas veem os seus valores e acho que uma... uma boa característica que tu tens é de admitir uh, essa flexibilidade que a maior parte das pessoas diz que não mas eu, se calhar, era admi... Por... de. Mas é porque não é. É porque, até de, certas, de certa forma, é um exercício de. Porque, como eu sei que o que eu estou a fazer, eu tenho consciência da, da merda que eu estou a fazer. Não é da merda, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho consciência do que é que eu estou a dizer naquele momento específico. Uhum. Tipo, eu não estou a dizer para agra... Ou seja, eu não estou tipo, inconscientemente a agradar aquela pessoa. Uhum. Eu estou conscientemente a dizer aquilo que quero dizer para a pessoa, tipo, ficar agradada comigo. Okay. Ou seja, em vez de da pessoa estar tipo assim, eu estou tipo assim. É dizer, não é que eu vou levar... Agora, vamos, a ver, vamos ver agora, tu estás a ser racista? Vamos ver a quão racista é que nós estamos... podemos chegar aqui nesta conversa. a ver tu vais dizer isto, eu vou dizer isto, vais dizer isto... Ah. E de repente, é pá, há muitos brasileiros no Porto para... Eles vão dizer tudo para ali, é tipo, é um salto. Então vou ver até, até que ponto é que também posso te levar. Então, de certa forma, para mim... Tipo, até me griso, a ver? Até me estou tipo, a rir. Estou até tipo um proveito. Tipo, é Aí eu vou fazer isto e a pessoa vai-me dizer isto e no final Sim. já. Pronto, então, lá está. O, o dinheiro é uma coisa muito importante. Portanto, há uh, seitas que, por exemplo, que, que é a NBA, que defende muito a, a, a luta, as lutas sociais, uh, nomeadamente. Uh, Uh, étnico-raciais e a igualdade nos Estados Unidos nunca imita nada e, e, e, qual, e, e tenha sanções internas para agentes da NBA, agentes de jogadores treinadores, diretores-gerais, etc que se pronunciem, por exemplo, sobre a situação dos Uigur, na China Achas que isso é válido? Basicamente a NBA é um negócio como a tua loja é um negócio Não, mas não é por eu fazer isto assim que as coisas devem se todas espelhar naquilo que eu faço Então porque é que Agora já está a tornar-me. Porquê é que tu achas que não deves cumprir com as regras que queres ditar para os outros? Mano, porque eu já tentei, já tentei falar com pessoas e já tentei discordar de, de opiniões de pessoas, mas Sim. naquele lugar em específico que eu estou, que eu estou numa loja e são interações de 10 minutos máximo, okay. eu não vou estar ali tipo meia hora a falar com uma pessoa. Porque nem quero, estás a ver? Nem quero. E não vou estar ali, tipo, a perder meia hora da minha vida, ou uma hora, ou o que seja, a falar com aquela pessoa em específico sobre o porquê de eu não concordar com as opiniões dela. Então tenho duas opções. é Eu faço cara feia e perco dinheiro, e sou, e sou arrogante, como já aconteceu, e a pessoa não volta lá. Ou eu sou aquele gajo simpático e falo simpático e vou ver onde é que isto vai levar e no final tenho um cliente e faço... Sim, mas tu não estás a falar de ser simpático. Tu estás a falar de demonstrar determinados valores Político ou ideológico para agradar aquelas pessoas sim, sim, sim. e estou sim. é a simpático enquanto faço isso, mas pode ser simpático <risos> de outra maneira, está bem, mas eu quero é ganhar dinheiro, meu. Desculpa, é estúpido. Eu é. É, é dinheiro e eu quero ganhar portanto, dinheiro. Portanto, meu. aquilo que tu fazes. Eu minto e, as pessoas, e, agora para finalizar, eu acho <risos> que a conclusão daqui é muito interessante. Tu fazes isso porque és vítima da opressão capitalista. Da falta, um... da falta de, de, apoio. de um apoio social, não é Sim. que te garanta que podias ter uma sobrevivência. É verdade, é verdade. portanto é um PSD <risos> Portanto, Vamos uh, vamos adotar o um modelo chinês. Estava preso, nessa estava preso. Eu tenho certeza que estava preso, mano. Estava preso, eu era muito infeliz. Ah, por causa do crédito social. E aí, que era muito infeliz também. Meu. Era infelizíssimo. olha eu, infeliz. eu sou tão feliz aqui, mano. Eu era tão infeliz, lá tenho certeza. E nos Estados Unidos também era infeliz. Mas por acaso tá, tens sorte que o imperialismo chinês não é tão impositivo assim. Não é? Não, eles... eles a China conta histórias a... muito engraçadas, a China em Portugal era impensável. É acontecer. Eu disse o imperialismo chinês, ou ah, seja... Ah, o imperialismo chinês, sim, ok, ok. Os Estados Unidos fizeram um grande esforço e aliás, por acaso foram... Portanto, tinham 50 anos exatamente, foram... Se a China conquistar tudo? Tipo, o mas, mas a, me, a, a maneira como a China procura conquistar não é a mesma coisa. Okay. Não é por exemplo não é os na base da bala. o facto não, não, é, não é uma coincidência há vários há várias mas não é uma coincidência de tu papares tantos filmes chineses chineses desculpa americanos Consumiste tantos produtos culturais houve um esforço dos governos americanos para estabelecer essa influência cultural nomeadamente no contexto da Guerra Fria, foram, não sei, não falta uma expressão em português, de classified, foram revelados documentos internos das agências americanas, inclusive da CIA, sobre propaganda nos filmes e como era importante que os filmes chegassem a toda a gente, para toda a gente acreditar nos valores, ou seja, de uma forma indireta moldar a sociedade aos valores deles, para, para, para benefício próprio a China não está muito preocupada em moldar o resto das sociedades em é benefício próprio, eles estão contentes com a extensão territorial que têm, portanto não querem estar em fronteiras, é o império do meio aquilo que é historicamente e eles estão para já bastante porreiros com isso o Putin já é diferente as, as ambições imperialistas da Rússia já são diferentes e é um, também um tópico que em 2021, mas que não vai ficar pago não é? Porque aquele menino já está, já está a pôr a pata na fossa não és tu, é o Putin. é <risos> que é o menino. Aí ele disse menino e disse, menino, é olhou para mim e eu o tipo foda-se. É o que é o menino Putin. <risos> um, e o. Ele e o, e, o, e o baby Lukashenko. Sério? Mas o Lukashenko, ah, mas o Lukashenko também nunca insistiu. Mas tu imaginas tá, o que é que ele está a fazer, o, o Putin? O Putin no, com a Ucrânia. Ah, sim, então nós, ele disse: Nós não temos tropas nenhumas na Ucrânia nem na fronteira. Na semana seguinte, noticiam que tiraram de lá 10 mil soldados. Ele, tá, ele recebeu um memorando errado Ele posso, <risos> eu posso, eu me é, recebeu memorando tá errado com estas contradições Já sabe como aquelas é Aquilo que até viram um meme em 2011 ou 2012 Aquelas eleições em que o somatório dos votos estava 140% de, de, é. Não sabia disso para acaso mas, por exemplo, até... mas isto foi... os, resultados... os primeiros resultados oficiais, claro que obviamente, claro mas os resultados oficiais não foi um erro tipo um gajo que se enganou a pôr na não. Os resultados oficiais, bom, o estagiário fez merda, vamos usar o... <risos> a desculpa do costume, e dá um cent... de a, som... era... a somatória estava a 140%, só devia te a cagar, é. o putinho tem uma taxa, não é? Tiveste o caso, tens o caso do Navalny no do opositor, exatamente. Que, ele ele, tá, ele foi preso, não foi detido, não está detido ele. Está detido. Ele voltou sim. para a Rússia e foi tido lá ao aeroporto. Sim, sim, sim. É, mano, pronto. sim não não. sei uh, como é que a pessoa manda para uh, uh, tipo de sistemas, mano. A Rússia tem uma ambição de expansão territorial que a China não tem. E a China não tem propriamente a vontade do imperialismo, uh, americano de, de moldar cultural e economicamente as sociedades ao... Por exemplo, os norte-americanos fizeram um javardice e narrava na América do Sul em, a, a promover golpes de Estado, a impor regimes fantoches, marionetas, etc. Yeah. Para, para não, para não ver, yeah. se... A China não faz propriamente isso. A China não arranja uma maneira agora de dominar. é difícil, não né? Porque China... nós também agora vivemos num tempo diferente dos anos 70, 60. Tipo, estamos a viver num tempo de ternopópolis. Quer dizer, obviamente há a haver guerras no mundo que não há não é que tu não possas dar armamento à Coreia do Norte, que dão, se calhar, estás a ver? A China protege a Coreia do Sul. Mas, no... mas, mas não é que possas armar, armar, tipo, dar muitas armas à Coreia do Norte para eles invadirem a sim. Coreia do Sul, estás a ver? Não posso fazer isso? Antigamente se calhar podias fazer isso. Mais facilidade. Agora tens um acordo mundial, quase? né Sim, são, são questões diferentes, mas a China começa a chegar a um nível, lá está, por causa do declínio dos Estados Unidos, a China chega a um nível de poder. Que já não teme nada. Mesmo militar não tem Há uma coisa muito engraçada agora que é o que é que é temer militar meu? Nenhuma potência nuclear teme alguma coisa. Basta teres uma bomba nuclear. Mano, tu não tem 7 ou 8. Não me interessa. A questão é, tu tetas um míssil nuclear aí na direção do teu país. Violência, já era violência. Vais carregar no botão para mandar para, para, para o assistente dela. veio o meu. Era um bonito foro de difícil. Isso é, isso é, é, é, é o casa. que se chama... <risos> e, e, e pois é assim, óbvio, tipo, tu, não vais, tu não vais só foder quem tu queres foder. Mas, assim, é que, é, não, há é que não há mesmo que depositar um batalhão yeah. na Normandia. Vais foder toda a gente. Vais, vai claro. Uma bomba nuclear em Espanha, estás... fodia Portugal, fodia França, fodia... E, e estás a abrir um precedente Alemanha. histórico de guerra nuclear. Para. Houve, é duas bomba, houve duas bombas nucleares E utilizadas, bem, Sim, pequeníssimas mas... Olha a tesar a refletir Sim, exatamente é minha... <risos> O que é que é é é isso, é? só todos os afters, hein lá Mano, a China, E, e, e a, China começa, a China já não tem, já não tem uh, Reticência nem, nem receio nenhum a, a qualquer nível Militar, não tem É a potência nuclear tem as coisas de tipo Ah pá Quer dizer, qualquer por isso é que eles também ah, não têm grandes, que, grandes vontades imperialistas. que vai achar um ponto que vai saltar a tampa? Eu, uh, uh, uh. Alguém vai ceder, bro. É assim, eu tinha, eu tinha bastante receio fazer com o Trump. Porque em termos diplomáticos, assim, é? na minha ótica, isto até é discutível. Porque aquela atitude de brass, aquela atitude um, que eu considero irresponsável do Trump, também é, ao mesmo tempo, um um fator de bloqueio, de, de, de, de um escalado de tensão, porque é de género... O Trump pode ser estúpido o suficiente para iniciar uma guerra, mas as outras pessoas também do outro lado também as pessoas também têm poder para iniciar uma guerra, e também pensam que isto é mesmo estúpido o suficiente para que isto aconteça. Se calhar podia... podia... Menos o Putin, que é o baby, tipo... <risos> tu tu és é <risos> e eu, hein? Não, eu já passei por isso. O quê? O Putin é, eu, já, eu já passei por isso. Ah, mas podiam perfeitamente usar a burrice do Trump contra o Trump. Ou seja, saber que aquela pessoa é uma pessoa super instável. Sei que eu estou a dizer do Putin. Sim, sim. Exatamente. Co sim, mas o Putin. Porque o Trump o idolatra. <risos> e ele é, pois, idolatra. Quer ver, não? Não é nada a querer ver. tem posses dele. No quarto. <risos> Estás vendo a casa é, do gai, urso? Não é nada do urso, <risos> É gajo. É, ah, não sei. Mas eu, por acaso, só para se calhar para terminar já. Sim. Uma pílula do Putin. É que vivemos tempos de paz. Que é uma coisa até raro Sim. para a humanidade. Obviamente, pronto, vamos esquecer. É é. Vamos esquecer. É. É nós vamos Vamos, vamos, vamos esquecer toda vamos a guerra que é no mundo. os outros que os outros para aqui. É, aqueles refugiados que vêm aqui parar não é? Os outros vinham para Que de vencidos par. vamos... paz. Nós, nós como europeus. Sim. Não, mas atenção. O mundo ocidental... Há muito conflito, mas a escala do conflito... É muito Não, eu estou a brincar. Não devia haver nada vês imagens da Ucrânia, eu conheci pessoas ucranianas que tinham perdido os pais por causa da, da, do nosso querido putinho. Uh, tens, tens... tens na... faixa de Gaza. Sim, sim, sim. Faltam coisas assim. Mas... estamos a viver tempos de paz. Não deixa de ser um... para nós. <risos> sim. A... Se que fazer uma estimativa, quantos anos é que achas que isto dura assim de paz? Enquanto isto nos escala, porque todos os anos há quase uma terceira guerra mundial. Este ano vai haver, em janeiro estamos aqui a falar da terceira guerra mundial que vai acontecer. O ano passado aconteceu, há dois anos eu tive mesmo receio que, que pudesse haver uma. Não é uma parte de ti que está aqui que quer ver isso a acontecer? Que tipo, Estava tipo, olha, e se não, meu eu não se Também nada acontece... com aquilo? Também não. Não. tu foste comigo à casa da Ano Franco. Pois foi, pois foi. Por isso é que eu curti que... muita experiência. E se não houvesse a Segunda Guerra Mundial, não tinha a experiência contigo. <risos> Só quero dar essa oportunidade aos meus filhos. Estou <risos> a brincar. Acho mas. que sim, acho que deves juntar a uma legião. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. E vais combater piratas para a costa da Somália. Sim, <risos> Não, não, vamos ser os piratas na costa da Somália. Estou a brincar, mano. Que deixemos a piratinha tu. Sempre. Estou a brincar. Estou a brincar. as coisas são trágicas. E quando tu vês as coisas cruas Pelo olho Não há vontade de rir Mas tu riste, não é? É a nossa mensagem de... Para um não... bom ano 2022 Eu é. acho que 2022 Eu é menos riso Mais tino, Mais tino. Ah, menos Twitter não, Eu acho que estávamos a rir demasiado das coisas que estão a acontecer <risos> E acho que rir não é solução Mas é, é uma solução. boa maneira de Sim, entrar também acho que o humor tem limites O humor não tem limites <risos> Mas rir, às vezes, não é o melhor remédio. Às vezes é um cianeto E vais à tua vida. Um saco de plástico. <risos> um saco de plástico. Pronto. E mandar um abraço ao, ao Joe. Zé. José. <risos> faz dar uma mensagem para as pessoas. Uma mensagem de paz. mas é que és o Papa e estás a, a dirigir a, à nação muçulmana Por que fazes essa cara? O Papa dirige-se a todo, todos os seres humanos. Todos, não sei. Dirige, dirige, em particular à comunidade que o segue, mas o Papa normalmente tem essa preocupação okay. mais ecuménica. Bem, portanto, para 2022, gostava que a palavra do ano fosse empatia. E tu, pensa? Empatia, é uma boa palavra, empatia, gostei. Compreensão, não tenho uma palavra assim tão boa. Tenho uma junção de palavras: compatia, é. não. E Portugal, é o campeão mundial em Qatar é o que eu quero para 2022. Sermos campeões no Qatar. <risos> Pronto, bora Pá, para mim. Eu, eu quero muito que sejamos campeões no Qatar e que o Diogo Jota cá venha. Olha, está perto. Está perto, nem vos disse, está a tá ficar feio. É está per... tá pertinho, tá pertinho isso. comportem se Está pertinho Com... isso. E surpresas virão. Está pertinho, por acaso. Nem vos contemos, isso está pertinho. Está <risos> pertinho, sim senhor.